E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô trazendo um vídeo diferente pra vocês Um vídeo onde eu espero ajudar alguns de vocês em comparações e análises, de certa forma Da nova defesa que nós temos, que é a Torre de Bombas Eu tô vendo muita gente comentar que talvez ela não seja assim tão especial, e outras pessoas falando que ela é excepcional, que ela vai ser um divisor de águas no jogo. Enfim, hoje eu quero mostrar pra vocês a torre de bombas, utilizando corredores para atacar elas, que são tropas que a gente vai notar, que são muito vulneráveis a elas e que, por conta exatamente da adição dessa nova defesa os corredores não recebem mais aquele dano extra de bomba gigante né exatamente porque a torre de bomba funciona de certa forma como bombas gigantes enfim eu vou começar aqui a partir do centro de vila nível 8 utilizando o aplicativo de desenvolvedor para fazer essas alterações e se você gostou da ideia, se você quer ver mais vídeos como esse não se esqueça de deixar aqui nos comentários deixar seu like nesse vídeo e se inscrever para a gente continuar com essas séries de vídeos de clash que são totalmente diferentes e especiais Eu espero que vocês gostem Vamos lá Então beleza Centro de Vila nível 8 A gente consegue a torre de bombas até no nível 2 Eu vou fazer uma comparação dela Com o, a torre de mago, todos os níveis vão ser os níveis máximos de acordo com o centro de vila Então nós temos aí os níveis máximos do centro de vila nível 8 Que é o corredor de nível 4, a torre de bombas de nível 2, a torre do mago de nível 7, enfim E eu vou fazer comparações, utilizando um corredor e múltiplos corredores Pra gente comparar como é que vai ficar a vida deles, se a gente vai conseguir destruí-los, enfim Vamos começar, vocês vão entender como é que vai ser e qual que é o objetivo fazer com que vocês entendam a melhor maneira de utilizá-la, se vocês vão dar mais enfoque para proteger a sua torre de bombas, se vocês vão colocar elas mais expostas, mais para dentro do, de do layout, vai depender de como ela vai reagir na hora de defender. Então é exatamente isso que eu estou trazendo agora para vocês. Vamos analisar como que ela vai reagir na hora das defesas para a gente entender aonde a gente vai colocar ela no nosso layout e como a gente vai utilizá-la. E é lógico como a gente vai atacá-la, por que não? enfim vamos lá então vamos começar aqui com o corredor de nível 4 atacando a Torre de Bombas de nível 2. Vamos atacar com apenas um corredor a gente ver, colocando ele mais longe para dar também aquela vantagem da distância. Vocês podem notar que a Torre de Bombas ataca muito rápido e consegue tirar ali metade da mais da metade da vida do corredor. Quando ele passa pela Bomba Gigante, ele não consegue sobreviver. Então a Torre de Bombas consegue eliminar um corredor no 1x1, digamos assim, né? Um contra um. O mesmo vamos comparar agora o Corredor de nível 4 contra a, to a Torre do Mago. No nível máximo para o centro de vila nível 8. E notem que a torre do mago demora mais para matar o corredor. Tanto é que mesmo com mais vida, ela não consegue derrubar o corredor. Deixa ele com um pouquinho de vida, mas ele permanece vivo. Agora vamos ver no centro de vila nível 9 como vai se comportar essa torre de bombas de nível 3. E a torre do mago no nível 7. A torre do mago no nível passado estava no nível 6. Agora a gente está tudo no nível máximo para o centro de vila nível 9. E estamos também com os, com os corredores no nível 5. Então a gente dá pra notar que a torre de bombas no centro de vila nível 8, ela parece ser mais eficiente do que a torre do mago. Então talvez pro centro de vila nível 8 colocar sua torre de bombas mais centralizada no seu layout, talvez seja mais interessante. Vamos ver agora pro centro de vila nível 9, colocando aqui um contra um corredor de nível 5 contra a torre de bomba de nível 3. Vamos ver se vai ser mais ou menos a mesma coisa que a gente estava esperando como no centro de vila nível 8. Notem que a Torre de Bombas consegue fazer exatamente a mesma coisa nos dois níveis. No nível 3, para o centro de vida, nível 9, contra o corredor de nível 5, ela consegue também matar o corredor. Agora vamos para a Torre do Mago e vamos ver se ela vai morrer. Igual, a, igual aconteceu no Centro de vida nível 8 né? Que a Torre do Mago não conseguiu resistir Não conseguiu matar o Corredor E foi eliminada O que a gente nota é que a Torre do Mago Consegue resistir mesmo que com um pouquinho de vida Ou seja, a progressão Do, do nível 6 para o nível 7 da Torre do Mago É mais eficiente Do que a evolução do próprio Corredor do nível 4 para o nível 5 Não descarta as alterações Da Torre, do, da torre de Bomba do nível 2 para o 3 Que continuou sendo a mesma coisa A única diferença é entre a Torre do Mago e o corredor. Agora vamos fazer aquela comparação com múltiplos alvos que igual a gente tinha falado que iria fazer anteriormente, né? Lembrando que a torre de bomba, a nova construção, ela é excelente para combater Múltiplas tropas, tropas que estão juntas, né? Principalmente É exatamente a mesma função da Torre do Mago Exatamente por isso eu quis comparar uma e outra Então vamos lá, vamos colocar aqui no centro de vila nível 9 Três corredores para combaterem essa torre de bombas no nível 3 E notem que os corredores conseguem matar ela com muita velocidade Mas ela consegue ainda tirar um cerca de 20% da vida dos corredores E quando a bomba gigante explode Eles ficam aí praticamente com 20% de vida no, no total final depois da bomba gigante ter explodido Agora vamos fazer a comparação com a torre do mago Contra três corredores também Notem que ela dá dano em área também Um dano muito interessante Demora mais pra morrer Dá mais dano antes de morrer nos corredores Do que a torre de bombas A diferença entre a torre de bombas e a torre do mago Nesse caso seria exatamente o efeito da bomba gigante final O que leva a crer que Mesmo que a torre do mago tenha ficado mais forte Em comparação ao corredor de nível 5 A torre de bombas ainda é Talvez mais eficiente do, contra corredores do que a torre do mago. Então talvez seja uma construção que você deva priorizar na hora de defender nos seus layouts. Vamos então para o centro de vila nível 10. Com a torre de bombas de nível 4. E a nossa torre do mago de nível 8. Só que agora nós iremos enfrentar. Os mesmos corredores de nível 5 Então a gente está esperando uma evolução interessante na hora de defender No 1 um contra 1, um, a torre de bombas de nível 4 Vai fazer um excelente papel aí contra o, o corredor Vocês vão poder notar que mesmo que ela não consiga matar o corredor Ela deixa ele com muito pouca vida E obviamente com aquela, aquele restante baixo de vida Não vai ser o suficiente para o corredor permanecer vivo Ele vai morrer para a bomba gigante Agora, notem vocês que a torre do mago fica ainda mais forte e consegue lidar contra, os contra o corredor com mais facilidade ainda, ela consegue matar o corredor e permanecer com quase metade da vida, então agora sim a torre do mago tá parecendo que tem uma progressão né, tem uma curva de crescimento de, de, de eficiência maior do que a torre de bombas, coisa que eu não esperava né, agora que a gente esperava que a torre de bombas fosse mais eficiente a torre, de mago, a torre do mago consegue é, escalar um pouco mais, obviamente a gente está enfrentando corredores de nível 5, vamos ver no CV11 como é que isso vai acontecer, só uma breve comparação, vamos fazer aqui os ataques com múltiplos alvos, vocês vão ver que a torre de bombas vai fazer mais ou menos a mesma coisa que ela fez no centro de vila nível 9, deixando os corredores com um pouquinho de vida exatamente por causa da bomba gigante, e a torre do mago, mesmo contra 3 corredores, apesar de morrer, ela deixa eles com metade da vida, o que é surpreendente, 3 contra 1, a torre do mago consegue arrancar metade da vida dos corredores, eu achei que... A... Curva de, pro, de eficiência da, da Torre do Mago está cada vez mais ascendente. Vamos ver nos níveis finais agora, finalmente, com a Torre de Bombas no seu nível máximo, o corredor também no seu nível máximo e a torre do mago também no nível máximo a gente ver como é que vai ser a escala de progressão como que vai ser, se vai ser eficiente ou não a torre de bombas ficar interiorizada no seu layout ou se vai ser eficiente você utilizar corredores para é, atacar vamos ver como é que vai acontecer agora no centro de vila nível 11 em todo mundo no seu nível máximo vamos começar com dois corredores de nível 6 contra a torre de bombas no nível máximo para ver, ver como é que ela vai conseguir reagir ela consegue arrancar boa parte da vida do, dos corredores. Consegue arrancar aí metade da vida dos corredores. Só que por estar no nível máximo. O dano da bomba da torre de bombas, quando ela morre, fica muito alto, e acaba matando os corredores, mesmo que eles estejam com metade da vida. Então, ela realmente aniquilou os corredores. Vamos comparar aqui, com a com uma defesa, que não tem nada a ver com a torre de bombas, que é a torre da arqueira. Se a gente comparar com a torre da arqueira, que é uma defesa que foca alvos unitários, ela é realmente sinônimo de eficiência contra alvos unitários, né? Ela ataca rápido apenas um alvo e dá um DPS muito alto, né? Um dano por segundo muito grande. Vamos ver se a gente colocar um corredor. Olha só como ela elimina um corredor com rapidez. O corredor dá dois golpes na torre, mas não consegue. Porém, se a gente coloca dois corredores, ela começa a ser bem menos eficiente. E é agora que vai ter que brilhar a nossa Torre de Mago e a nossa Torre de Bombas. Vamos ver como que a Torre de Mago vai se sair contra dois corredores. Surpreendentemente, a Torre do Mago ela aumenta muito sua vida e seu dano. E consegue bater de frente contra dois corredores sem nenhum problema. É lógico, os dois corredores, por estarem em dupla, lógico, vão dar um dano muito grande e vão destruir ela. Porém, notem quão fraco ficam os corredores antes de saírem da torre, ficam com um pingo de vida, ou seja, ela realmente é muito eficiente, mesmo não tendo aquele dano final, ela é muito eficiente contra o corredor. Só que a torre de bombas, por ter esse efeito final de bomba gigante no fim, né, depois que ela é destruída, ela realmente não tem dúvidas, ela é mais eficiente pra defender do que a torre de mago. Então quando você for montar seu layout, eu recomendo você colocar ela mais ali perto, quem sabe, da sua artilharia águia ou das suas torres inferno. Se você não for ali, é, centro de vila nível 10, nível 11, colocar ela ali mais perto do seu centro de vila, que eu com certeza recomendo, porque ela vai ajudar bastante na hora de defender, Talvez deixar ela perto das suas x-bestas, no seu centro de vila nível 9, enfim. Dá pra gente planejar muita coisa com base naquilo que a gente viu até agora. Principalmente, galera, porque olha só o que eu vou mostrar pra vocês. A torre de bombas contra vários corredores, quem mais, do, mais de 20 corredores. Notem que ela consegue, antes de morrer contra 20 corredores, ela consegue jogar apenas duas bombas, mas ao ser destruída, ela se transforma numa bomba gigante, e ela dá um dano em área muito relevante, deixando 20 corredores, apenas uma torre de bombas, deixando 20 corredores com menos da, da metade da vida, então com certeza ela é uma, uma opção, talvez... É, seja interessante colocá-la nas beiradas para já ir eliminando os seus corredores do, do oponente. Ou as tropas em geral do seu oponente? Talvez sim. O problema é que quando as, essas construções estão nas laterais, elas tendem é, a encontrar tropas que estão separadas. E não tropas que estão unidas, né? Igual afuniladas, digamos assim, igual a gente encontra quando elas estão no centro da vila, no, lá no, no miolo, ali onde a parte tá onde tá. Com a maior quantidade de defesas. E é exatamente aí que eu acho que você deveria colocar a sua torre de bombas. Dentro daquela parte mais intensa. Porque se os corredores por acaso chegarem nessa região. Eles vão se depararem com essa torre de bombas que vai atacar rapidamente. E depois que ser destruída ela ainda vai se transformar numa bomba gigante. Que vai aniquilar os corredores do seu oponente. Enfim, eu resolvi trazer essa comparação da torre de bombas contra o corredor. Que são dois... Grandes inimigos, digamos assim, é, entre defesas e tropas E se você tem alguma ideia interessante pra eu fazer também de comparação Não se esqueça de deixar aqui nos comentários Eu espero que eu realmente tenha ajudado vocês Espero que tenha sido interessante pra alguns de vocês Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo Se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez Deixar seu feedback aqui nos comentários E se você ficou até aqui, galera Comenta aí, hashtag Bacon Frito Pra eu entender que vocês ficaram até o final E se você ficou... Um beijo do gordo, falou, um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima!